Oi, gurias! Tudo bom? Eu tô aqui hoje pra ensinar pra vocês alguns penteados. Eu amo golas, essas golas avulsas que a gente compra, sem assim, separado. E eu só uso praticamente essas que são bem grandes, bem volumosas. Eu não gosto daquelas que são pequenininhas, fininhas, que parece que está com colar, não é o meu tipo de bola favorita, eu gosto dessas aqui, que são bem quentinhas, só que obviamente o cabelo incomoda um pouco quando eu tô com elas, porque ele começa a entrar aqui dentro ele fica num formato meio estranho aí eu acabo botando demais a mão no cabelo ele fica muito oleoso, então eu Separei aqui alguns penteados que eu gosto muito de usar quando eu estou usando gola E eu vou ensinar para vocês, eles são muito práticos Óbvio que com um pouquinho mais de prática que fazendo algumas vezes Eles vão ficando ainda melhores Mas é super fácil de fazer para quem não tem prática nenhuma em arrumar o cabelo também E para eles a gente precisa só de rabicós, elastiquinhos, xuxinha, não sei como é que vocês chamam isso aqui Mas são os elásticos de cabelo normal eu uso esses que não tem metal, porque eles machucam menos o cabelo. E eu compro em farmácia mesmo, vem um packzinho com vários. Alguns grampos de cabelo e alguns elastiquinhos, esses de silicone. Que eles são transparentes, eu gosto bastante deles. E assim, isso aqui é um negócio que acaba muito, então eu tenho um monte. E vamos lá. Pra fazer o penteado eu vou tirar a gola, porque fica um pouco mais fácil de me mexer. Então eu vou tirar aqui pois eu boto de novo pra mostrar pra vocês como é que fica. E o primeiro penteado é um penteado que eu amo e que pode ser usado em várias ocasiões. Não só com a gola, mas até mesmo em algum evento. Alguma coisa que tu precise de um cabelo mais socialzinho. Que é um coque torcidinho. Coque torcidinho é muito fácil. Parece ser um penteado super complexo, mas é muito fácil. Então eu vou escovar meu cabelo, que ele tá um pouco enosado. E eu vou pentear ele pra trás. Como se eu fosse fazer um rabo baixo. Aí é aqui que vem o truque. E é muito simples. Pega as duas laterais do cabelo. Então faz aqui como se tu fosse fazer três rabinhos. Não precisa ser exatamente iguais, tá? Não precisa ser exato, super matemático. Mas é só pra ter três partes de cabelo. Aí vai ficar uma parte aqui atrás. Essa aqui. E as outras duas aqui dos lados. Aí a gente pega essa do meio e enrola ela como se fosse realmente fazer um coque baixo. Eu vou dar uma subidinha, porque a minha gola é bem volumosa. Então eu vou dar uma puxadinha pra cima. E aí eu começo a enrolar. Eu prendo esse coque com grampinhos. E não precisa ficar super bem preso, porque agora a gente vai pegar essa metade do cabelo, vai ajeitar aqui pra ficar bonito, né? Ajeitar com a mão mesmo. E quando ela estiver ali, a gente começa a enrolar também. E aí vai passando ao redor do coque. E vamos prender com o grampo de novo. E agora, o último pedaço que a gente vai pegar é esse aqui, então bora arrumar aqui também. E aí eu vou passar por cima. E o grande truque desse coque é que ao longo do dia, tu vai botar a mão e vai apertar os grampos todos o centro do coque de novo. Então tu vai só apertando e ele vai se mantendo no lugar, ele vai ficando seguro de novo. Ele não é um coque que fica super preso, então ele é um coque mais bagunçadinho, mais, de, mais despojado e eu amo isso nesse penteado. O próximo penteado é um penteado que eu também amo, mas eu faço com menos frequência, confesso. Que é um rabo com tranças. Eu já tô aqui com o cabelo dividido no meio pra dar uma facilitada. Então eu vou pegar aqui duas mechas de cabelo. Que acabam na minha orelha, aqui. E vou separar, vou usar minhas piranhas aqui pra prender. E com essa parte de trás que fica solta, eu vou fazer um rabo baixo lateral. E essas partes laterais eu vou trançar. Vou deixar ela aqui esperando enquanto eu tranço a outra que tá aqui do outro lado. E com as duas tranças prontas, eu vou botar elas no meio do rabo. Então eu vou soltar ele aqui e vou prender de novo com as duas já junto. Como eu quero que a trança fique um pouco mais para cima do que o resto do cabelo que tá aqui embaixo, eu vou botar um grampinho nela para manter ela no lugar. E com a gola fica assim Fica super mais confortável do que ficar com o cabelo solto E eu acho que dá um toque especial também Parece mais armadinho, mais pensado E aí, o que, que vocês acharam? Pra quem não é muito fã de trança, dá pra fazer um rabo lateral também, de outro jeito que eu vou mostrar aqui. Que é o rabo enroladinho, então vamos lá, esse aqui é muito simples. Eu vou usar meu cabelo pro lado, que é como eu normalmente uso. E aqui na lateral da cabeça eu vou começar a enrolar o meu cabelo, então eu vou pegar aqui uma mecha e vou enrolar. E vou enrolando e pegando mais cabelo junto pra continuar enrolando. Depois que eu já tô com bastante cabelo aqui enrolado, eu vou botar esse cabelo todo pro lado. Vou prender aqui com um grampo, alguns grampos né, porque é muito cabelo. E aí, eu vou pegar o resto do cabelo e vou fazer o rabo lateral junto com esse cabelo que foi enrolado. E aí, ele fica assim, um enroladão aqui do lado. E o rabo aqui. Se tu quiser fazer o enrolado aqui também, também fica bonito. É que... Eu realmente prefiro ele só de um lado. Eu acho que dá um acabamento bonito pro cabelo. É muito fácil de fazer, né? Eu fico chocada e eu fico mais pássima ainda que me dá preguiça às vezes de fazer essas coisas. Mas tudo bem. E foram esses os penteados de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado ou te inspirado. Se tu quiser ver mais vídeos como esse, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo. Um beijo. E até, tchau!